Olá, você já reparou como existe gente bonita em todos os lugares que vamos? Num cinema, numa feira, num teatro, o mundo está cheio de gente bonita. Como se conseguir essa beleza que tanto buscamos? Vanessa Garibaldi, fisioterapeuta dermatofuncional, apresenta uma nova filosofia de beleza que junta bem-estar e beleza especializada em terapias manuais, ela, é, acupuntura, shiatsu, ela dá umas orientações importantes e tem uma concepção talvez um pouco diferente do que seja beleza a partir do trabalho que ela apresenta. Vale a pena conferir, estaremos na próxima revista Bem-Estar com esse assunto. Veja aí o que ela diz. Olá, eu sou a Vanessa Garibaldi, há 13 anos fisioterapeuta em Dermato Funcional e vou estar na próxima edição da revista Bem-Estar, falando um pouquinho sobre o fundamento e o real conceito da Dermato Funcional e também das técnicas de terapia manuais, sobre chiaço e terapia. Venha ver!